Fiquei sozinho ouvindo meu protetor naquele inesquecível ambiente. Queria gravar na retina aquele quadro singelo que retivera por algumas horas. A mesa, as cadeiras, a bacia d'água. Subitamente, voltando à realidade, encaminhei-me para descer também. Antes de fazê-lo... Observei ainda pela última vez o cenáculo e confesso que comecei a sentir saudades. O último objeto que visualizei foi a bacia, onde Jesus havia lavado os pés dos apóstolos. Então, pensei quase em voz alta. Que lição! Suspirei fundo e desci. Ao chegar à sala... Encontrei todos em torno do mestre, pois ele os reunira desejando-lhes falar. O contentamento era geral em todos os corações, sem que alguém percebesse a melancolia nos sublimes olhos azuis. Na sala, estavam sua mãe, Maria Marcos, Maria Madalena, esta de rara beleza, Joana de Cusa, Salomé, mãe de Tiago, João e os apóstolos, menos Judas Iscariotes, que havia saído durante a ceia, e também o rapaz João Marcos. Ele, então, falou, dirigindo-se a Maria Marcos. Maria, vós mostrastes coragem em me receber em vosso lar, pois sabeis do ódio que os sacerdotes me dedicam. A voz expresso minha gratidão, rogando ao Pai abençoar este lar, resguardando-o da ira e da perseguição daqueles que se dizem nossos inimigos. Senhor, não somente meu lar, mas todo meu coração abra-te em honras, embora o faça na condição de serva. Dispõe, mestre, do que quiseres, sempre. Maria, dentro em breve vosso lar será um reduto abençoado para o repouso de muitos. E deste recinto, meus apóstolos partirão resolutos para a Galileia, onde se fortalecerão na fé, a fim de implantar a boa nova em definitivo na terra. Sei que os recebereis como a mim o fizestes. Ele preparava Maria Marcos pois, após a crucificação, por várias vezes os apóstolos ali se reuniriam no cômodo superior a fim de definir o futuro da Boa Nova. Depois, olhando carinhosamente para João Marcos, disse-lhe, Meu jovem, quem escreve faz história, e quem faz história não deve falseá-la. Um dia escreverás para a posteridade, e te peço, usa a humildade os sentimentos mais nobres do teu coração. Sabes que, mesmo passando séculos, o teu nome ficará conhecido em terras muito distantes. Tens um trunfo nas mãos, pois lidaste com a verdade. Assim, pois, chegado o momento... Conta o que teus olhos viram nesses dias. João Marcos ficou a sorrir sem entender, pois sua juventude não lhe permitia sequer imaginar que seria um dos quatro evangelistas a contar um pouco da vida de Jesus. O ambiente daquela singela morada significava para mim o paraíso aqui na terra. As palavras do mestre penetravam fundo nos corações simples daquelas pessoas humildes e sofridas. Alguns enxugavam lágrimas discretas, enquanto outros não conseguiam escondê-las. Quando Jesus falava, tudo mudava. O som de sua voz, o conteúdo doce do que dizia, — Ah! — era uma melodia suave, fazendo vibrar as fibras mais íntimas de meu pobre coração. Então, chegou a vez dele falar com sua mãe. Ele a olhou com extremado amor e disse, Minha mãe, meu anjo, em tuas mãos entrego a gratidão do filho reconhecido. Quando teus olhos enxergarem o que não queres ver, busca no infinito o amor do Pai o consolo atuador. resigna te à espera do tempo, pois somente o tempo trará a resposta ao teu coração aflito e cansado. Maria abraçou o filho em pranto contido e perguntou-lhe, por que tu dizes isso, meu filho? O que meus olhos virão? Minha mãe, eu estou no mundo para cumprir a vontade de meu pai, e não a minha, tu o sabes. O reino de Deus está sendo semeado na terra, mas a semente principal ainda não foi plantada. E, para levar a efeito plantio dessa semente... Exige-se algo que muitos, por hora não compreenderão e julgarão tudo estar perdido. Confia e não temas, minha mãe. Tudo está entregue nas mãos misericordiosas do pai. O silêncio era absoluto. Deu-me a impressão de que todos sentiam que ele falava de algo grave que estava para acontecer mas ninguém ousou se aprofundar na questão. Finalmente, abraçado a querida mãe, dirigiu-se a todos. Meus amados, eu vos deixo a minha paz, a minha paz vos dou. Confiai em Deus e em minhas palavras. Como o Pai me amou, também vos amei. Permanecei no meu amor, se observares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, e tal como eu cumpri os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Disse-vos isso para que minha alegria seja completa. Este é meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que entrega vida por seus amigos. Vós sereis meus amigos, se praticardes o que vos mando. Já não vos chamo servidores, porque o servidor não sabe o que faz o Senhor, mas vos chamo de amigos, porque vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai não me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos destinei a ir dizer a produzir desfruto e um fruto que permaneça. E tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele concederá. Não esqueçais o que vos recomendo: amai-vos uns aos outros. Em todos os olhos as lágrimas estavam presentes. Em silêncio, ele abraçou os amigos, enquanto os apóstolos se retiravam. À saída, sua mãe perguntou, — Meu filho, vejo-te amanhã. Ele a olhou ternamente e respondeu, — Sim, minha mãe, tu me verás. Ela sorriu, sem imaginar o que a esperava no outro dia. Ele sabia. Depois que ele saiu, seus amigos ficaram à porta olhando-o até desaparecer na escuridão de Jerusalém. Encaminhavam-se para o Monte das Oliveiras, onde teria início a maior injustiça que as mãos dos homens já produziram. E, enquanto o mestre e os apóstolos iam para o Getzsâmane, Judas Iscariotes confabulava com Caifás acerca de como agir quanto à prisão do incompreendido. O infeliz apóstolo se comprometeu a ir à frente do pelotão de guardas que o prenderia, trazendo-o imediatamente para o palácio do sumo sacerdote. Na escuridão da noite, as forças do mal tentariam apagar a luz do mundo. A maldade dos homens sempre age às ocultas, sob as sombras da noite. Então, fitei as estrelas que piscavam como a dizer-me que tivesse confiança, pois as esferas puras já aguardavam o retorno de seu dirigente, o governador planetário. A lua continuava lá, como testemunha silenciosa, bela como bola de cristal prateada, iluminando a escuridão humana. Pensei em meu protetor e pedi-lhe que falasse algo que confortasse a minha aflição. Não tardou e ele se fez ouvir. Meu filho, está chegando a hora. Resta-nos agir tal qual a lua, eterna testemunha da saga humana em todos os séculos, porém a todos iluminando. Assim, com nossas preces não lograremos alterar o curso dos acontecimentos, mas poderemos mudar os nossos sentimentos para com o Mestre. Ele nada deve e vai nos mostrar o caminho.